Em 2019, o bonde do forró tá vindo com tudo! Se liga aí! Bonde do forró! Bonde do forró! Bonde do forró! Onde do forró. Onde do forró. É. Fenômeno de sucesso do Norte e Nordeste e agora em todo o Brasil, o bonde do forró! Sabe por que? Passe e que não te vejo. Bloqueia a tua cara, hoje é meu maior desejo. Pode limpar, desejando e lembrando que gastaram demais coisas. Um super show de onde som e iluminação vai invadir a sua festa! Deixa a gente brigando, deixa o da nossa paixão Ai, ai, ai, ai, amor Com sucessos do passado E também do presente Olha as novinhas, no chão, olha as novinhas no chão, do O show com o melhor repertório do Brasil